Olá desbravadores. estou aqui com uma pessoa que dispensa qualquer apresentação Ele é o Alex, do antigo canal Gringos no Brasil e agora do canal Casal Internacional Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bom também Alex, apresente-se um pouco para os nossos desbravadores. Eu sou o Alex, eu sou francês eu estou no Brasil faz dois anos, mais ou menos, eu estudei um ano meio lá em Curitiba, agora eu mudei para Santos, no, no estado de São Paulo, e isso, mais ou menos, isso eu, eu encontrei minha, minha esposa, porque agora estou casado, na Austrália, morávamos Morava, há sete meses e voltamos para o Brasil, enfin, voltamos. eu cheguei no Brasil, depois de sete meses na Austrália. E... Basicamente isso A gente também tem um vídeo no canal dele Se você ainda não assistiu, clica aqui na nossa cara pra assistir esse vídeo É E aí... Você... Abonne-vous! Oi? abonnez vous inscreva então... em Ah, ok! Abonne vous Agora eu vou fazer umas perguntas pra você Vamos! E quero, só em total sinceridade Porque serão perguntas... Tem Meu razão. Deus! Não, tô brincando A primeira pergunta, na verdade, é uma comparação eu queria que você fizesse um pouco da comparação, como que é a vida na sua cidade natal em Caen? Caen? Com. Caen? Como uma vida em Paris? O que você sabe sobre Paris? Então, são duas duas cidades bem diferentes, porque Paris é a cidade maior da França. É, Caen é a cidade, é a 21 Como você fala? Tipo, 21ª? É o que você falou da França. Então é uma, uma cidade que tem... Só a cidade tem 100 mil habitantes, então para vocês Bazeus você é uma cidade pequena, hein? e para nós não é tão pequena não. Então, o que é a diferença maior é sobre o tráfico, o trânsito das estradas, do, das ruas lá, que não tem muita gente como Paris, porque Paris é louco, e também não tem tanta turistas lá em, em, em Cannes. Tem alguns, porque Normandia é bem famosa também Mas enfim, sobre a vida... não Eu sei que morar em Cannes é mais barato do que morar em Paris Porque tudo lá é mais caro, tipo só o povo aqui Melhor morar em Santos é caro também, né? Bastante <risos> Então é difícil comparar, mas enfim... É... é diferente, tem muito mais cultura lá em Paris do que do que na França, do que em Ucã. Ah, sim. E você pode contar alguns dos estereótipos parisienses que não se adequam a pessoas que vivem em campo uh, Então, o que estamos falando sobre sobre os parisienzes, paris uhum. Parisian, ou falando francês? Os uh, parisiens fal fal falamos tipo... Uh, Parisien tête de chien, tipo... Cabeça de cachorro. Uhum. <laughs> falamos isso porque... Eles são meio arrogantes, é meio... não sei, é um povo diferente. Então, eu sempre ouvi uh, pessoas que vão para França e falam tipo Ah, os franceses são arrogantes e tudo isso, mas é verdade, talvez somos um pouco, hein? não temos que esconder a realidade, mas uh, o, o povo de Paris é bem diferente do okay? que a Província, digamos assim, porque eles chamam uh, outros lugares que não é Paris, da Província. E eles pensam é. que são mais alguém assim. O fato é que é um grande estereótipo que a gente tem deles. Talvez a vida lá é mais puxada, mas no mesmo tempo eles têm uma das melhores uh, cidades para morar. Então. Não sei. Então me diga agora algo que você acha que é melhor em Cannes e algo que você acha que é melhor em Paris? Então, se você quer, quer ir no teatro em Paris, é muito mais fácil. Você vai ter um monte de de, de teatros para ver, com muitas pessoas famosas. Então, isso vai ser muito mais fácil sobre a cultura da, da cidade. É bem mais importante em Paris do que em Cannes. Depois em Cannes vai ser mais tranquilo, não vai ter muitas pessoas então, o que eu gostou da minha cidade de Caen? Eu gosto um pouquinho é mais tranquilo. E o, o que você falaria? Alguma atração em Caen? Que em Paris você não acha ou que em Paris não é tão bom quanto? É é difícil. O <risos> que, que não tem em Paris que tem em Caen? Hum, les tripes de Caen é um, um, uma, uma comunidade típica de, dessa cidade. Que é tipo esse lugar do, dos animais. Tripa! Tripa. Ah, se chama tripa em português, então. Tripa de cão, famoso. Tripa de cão. Que é uma, um, uma, um, prato, um prato conhecido de cão que não tem lá em Paris. Então, se vocês vão em cão, tem que provar essa comida. Então, vamos lá comer a tripa do cão. Sim, tem um chão muito bom. Depois, se gostou, é mais ou menos, sabe? Tem gosto de queijo? Vamos só dar um spoiler aqui rapidinho. Não tripa. <risos> você tem que provar pra, pra, pra... Ok. Tem que provar. Tem que provar. Não tem escolha. Não tem escolha. <risos> então, agora vamos mudar um pouco de assunto. Quero que você me diga algumas das semelhanças e diferenças que você vê entre o povo brasileiro e o povo francês. Vixe. Complica a coisa agora. Vixe tá muito brasileiro. É, meio. Então, eu acho que sobre a comida, acho que o povo brasileiro, um povo que gosta de comer, o povo francês, o povo que gosta de comer também. Mas eu falo que, que tem uma diferença nisso, nesse sentimento, uh, que o povo francês vai provar muito mais coisas diferentes. Que o povo brasileiro vai vai ficar um pouco mais fechado sobre a comida. Vai, mesmo assim ele vai comer sushi com Nutella, que eu, eu gosto. Que, que é muito diferente, mas para provar novas coisas, acho que o povo brasileiro é mais, é mais difícil para provar as coisas. O, um francês vai chegar em outro país e vai, falar, vai, vai, perguntar no, vai, é, vai perguntar no restaurante quais são as especialidades do, da região. Então, não sei, acho que isso seria uma diferença sobre que a comida ou o gosto da comida. Então, mas... Você acha que... O gosto do francês vai ser muito mais flexível. Então, se ele tiver Sim. no Egito, ele vai procurar comida egípcia Isso e não vai só pegar o que está no menu e olhar e escolher alguma coisa. Ele vai perguntar para para é. garçonete aqui o que o que é? ele não vai que é querer no McDonald's, tipo. Entendi. Ele vai, mas bom ele vai, né? eu vou também. Outros McDonald's, outros partes do mundo, porque é interessante também ver o gosto diferente, mas é melhor ver o prato mesmo típico do lugar. E diferenças? Diferenças? Eu acho que o, o povo brasileiro é muito mais uh, sorridente. Sorridente. Alegre. Alegre, mais alegre e o, é mais positivo, digamos assim, e o povo francês é mais uh, negativo, tipo que... E, não sei, ele vai pessimista. Pessimista. ser pessimista. Ele vai ser pessimista. Pessimista. O povo francês é mais pessimista do que o povo baselô é mais optimista. Isso okay. é, okay. então é uma das grandes diferentes entre esses dois povos. Eu acho. Eu acho. Eu que... Bem, não eu sei. sei. <risos> você acaba valorizando esses aspectos de cada cultura quando você está nesses países? É, quando eu estou na França, agora eu estou querendo dar mais, mais sorriso, chegar numa loja com mais sorriso, oi tudo bem, em francês, caro. E aqui quando eu chegou numa loja, porque a França é assim, quando você é criança, você aprende, quando você chega numa loja para falar oi, bom dia, tudo bem, você vai começar a falar, que aqui no Brasil não é muito, você chega numa loja e você não vai falar oi. Então essa é uma das diferenças que tem. Como minha experiência no Canadá, eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre loja é, Existe a cultura de existir o bom dia ou como vai, mas é uma coisa muito automática uhum. Então eu não sei se o francês também é muito automático Sim, é automático Ou se é com, com muita propriedade, com muita verdade Não, é, é assim né, a gente que... é assim que falamos lá na função É uma forma de... Politeza. Educação? É, é uma forma de educação na França. E depois de um tempo em Curitiba, você veio para Santos. Fala Sim. um pouquinho das diferenças iniciais aí, vida em Curitiba versus vida em Santos. Então, uma das... Da, da, a maior diferença é sobre a praia. Porque ela não tem em Curitiba. Eu estava com da saudade da da praia, porque eu sempre morri perto da praia, lá na França e Lá em Curitiba tem um monte de parques, mas eu não sei, acho que eu não gosto muito do parques, eu gosto mais da praia E também uma coisa diferente, que lá o, o clima é muito mais cinza É... o céu... o céu? O céu é bem cinza em Curitiba É sempre quando, quando eu estava na aula primeiro português, quando acabamos a aula às seis 6 seis ou 5, não me lembro bem, sempre estava chovendo muito. Sempre tinha a chuva das 6 que, nossa senhora, foi terrível. Porque você tem que sair à praia na sua casa, tem que correr. Então essa chuva, mesmo se eu venho de um lugar que tem muita chuva, também não foi legal não. E apesar dessas diferenças, você sente falta de Curitiba? Não. Não? Não. Está bem adaptado a Santos. Sim, acho que eu tô mais feito para aqui do que para lá. Mas eu gostei de que o tem as qualidades também. Tem que achar, se tem... <risos> é uma cidade um pouco mais europeia? Então, penso, muitas pessoas estão falando isso, mas eu, eu não achei não. Eu, porque eu não sei, vem da Europa, da, da Normandia de Cão, eu não achei nada a ver com a minha cidade. Tanto, não sei, eu, eu não tenho... Tipo, nem eu uh, vou para mim, nem o Brasil. É. É, é, bom, é bom morar lá para ver como fica, como é a cidade, porque é uma cidade linda, uh, limpar também. Mas. Uh, eu não iria morar lá para sempre, não. Ok. Santos, sim. O cão também. E que vocabulário você ganhou vindo para Santos? Você já conheceu palavras novas que a gente usa aqui em Santos? Uh... Vocês usam mais ou tu? Tu vai? Acho que engraçado que vocês falam mais ou tu. Se não, vocês estão falando sobre. Você está na um cidade e você fala, ah, eu estou no canal 3. Tipo, uma pessoa que não sabe que tem canal aqui em Santo, ela fala, tipo, mas canal 3, que que é isso? Você está no um canal 3, na televisão, uma coisa assim, sei lá. Então, isso é uma das coisas engraçadas aqui. Oh, tipo, Baixada da Céu, Baixada, Abaixada, me assim que fala da cidade lá uh, Que o outro nome? A Lavas Lavas Ou Média Mas é engraçado isso porque a Larissa, quando morávamos em Curitiba Ela pediu duas médias lá, mas chegou duas xícaras de café Então tipo ela pediu duas xícaras de café, mas ela estava querendo duas, dois pão francês então isso foi muito engraçado É, a gente chama média e Lá em São Paulo, lá em São Paulo tipo que é 70km daqui, eu já chamam média outra coisa uh -huh. Mas tem gente que ainda entende Quando a gente quer falar média, a gente fala de pão francês Lá em São Paulo eles já falam de, Mas falando de café dos... com leite Falando sobre isso, você sabe o que é penal lá em Curitiba? O que? Penal Penal? Não Estojo Estojo? Ah, por causa das penas? Sei lá, não sei. Se na época que escrevia com <risos> pena. É, deve ser isso. É? Deve ser isso. Uh -huh. ah, interessante. E foi mesmo ela avisava, ela, tava, ela chegou lá, ela estava na aula e as pessoas falaram: Ah, cadê sua penal? Tipo, ah, vou comprar um novo, uma nova penal. Ela estava tipo: que que essas pessoas estão falando? Ela estava boiando e no final todo mundo falava: Mas é isso, Tojo. Mas por que vocês estão falando penal? Foi muito engraçado. É Mas... que nem falando de menino e menina, né? Eles chamam piá. É, guria também, guria. É, é, muito diferente. Tem salsicha, não, vinha. Vinha, nossa. É, vem diferente. do alemão que não sei o que, e agora é flamme. Esfram... É, vinha, isso. É bem interessante, nesse né, regionalismo. Aham, uh -huh, sim. Vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos subir sim. a série. Vamos para São Paulo. São Paulo fica só 70km de Santos, é menos de uma hora daqui uhum. Mas eu creio que você já conheça um pouco de São Paulo Eu já fui Já foi e não conhece muito bem Avenida Paulista, uh, Guarulhos, mesmo assim uma outra cidade Ou <risos> é Eu fui alguns shoppings lá, mas não muito interessante, shoppings e shoppings eu fui... É só isso, só isso mesmo você consegue comparar um pouco com Paris? Não. É. O que eu vi da Avenida Paulista, por exemplo, é mais tipo uma cidade como nos Estados Unidos. Tipo, uma loucura como Nova York. Essa avenida grande, assim como os prédios grandes. É, isso... Não... não vejo uma comparação com a Europa, pra mim. Não tem Mas como os Estados Unidos ou talvez Canadá, eu não fui. Ok. Mas você, então, não trocaria Santos por São Paulo? Não. Não, só, não. São Paulo é louco. Tem muita gente. Tem, tem quase a Austrália dentro de São Paulo, da, da cidade. Então, não. Muita gente. É, em São Paulo são 12 milhões de pessoas. E na região metropolitana, com as cidades ao redor, já chega a 20 milhões de pessoas. Sim, então, e a Austrália que pessoas... é tipo, muito maior, tem 24 milhões de habitantes. Imagina 24 milhões de habitantes no, no Brasil inteiro. Impossível. É. É, louco, é louco. não São Paulo é louco, eu acho. É uma sociedade muito boa, você pode achar muitas coisas. Ah, eu fui no 25 de março, eu fui lá. É legal, mas é louco também, tem muita gente. Sabe? Não ia morrer. Mudando um pouquinho de assunto... De novo? <risos> Meu canal fala de muitas coisas. Então vamos. E agora vamos para mais um assunto que o canal aborda.